Voz da Verdade é uma banda brasileira de música cristã contemporânea, fundada em 1978. O grupo é parte da instituição religiosa Ministério Voz da Verdade. É uma das bandas religiosas em maior tempo em atividade no Brasil, com mais de 42 anos de carreira. Voz da Verdade já lançou 34 discos e 22 álbuns de vídeo. Em 2006, o grupo recebeu o título de banda top do século. O início A maioria dos integrantes do grupo faz parte da família Moisés. No início, os músicos tocavam em casa, depois na igreja. Ponto com o tempo foram se aperfeiçoando e ouvindo o conselho da avó Concheta, resolveram gravar o primeiro LP Quem é o Caminho. A música que mais tocou nos corações foi Jesus Vive, cuja compositora e cantora é a Elizabeth. O lançamento do primeiro LP foi na igreja em Santo André. José Luiz levou uma vitrola bem antiga, colocou o LP para os irmãos ouvirem. O povo ficou maravilhado. Era o primeiro trabalho, como se fosse o primeiro filho. Seu primo Ricardo lhe falou: "Por que você não faz um lançamento ao vivo? Bendita ideia! A partir daí, os lançamentos dos LPS foram realizados em salões, teatros e ginásios. O segundo lançamento foi num salão do sindicato, no ano seguinte foi no Teatro Municipal de Santo André, depois no Teatro Municipal de São Caetano do Sul, no Anhembi, ginásio do Ibirapuera e atualmente na Via Funchal. A presença do público foi marcante em todos estes lugares. No Anhembi foram necessárias duas apresentações, pois o teatro comportava 3.200 pessoas e haviam 7.000 pontos. O povo estava sedento da palavra de Deus. No ano seguinte, o lançamento do CD se deu no ginásio do Ibirapuera, devido ao grande número de público ponto naquele ano superlotou. Uma vez por ano, o grupo lança um CD para exaltar o nome santo de Jesus, sempre com dramatizações, coreografias, lindas pregações, etc. A maioria dos hinos é de autoria do PR Carlos, e os arranjos são feitos pelo seu irmão José Luiz. Rita, Evaristo, Elizabeth, Samuel também já compuseram hinos já gravados pelo conjunto. Em 2008, o conjunto completa 30 anos e a grande festa será na estância Árvore da Vida. Serão três dias de louvor e adoração e será o primeiro CD ao vivo. A Mensagem Hoje, o grupo tem 29 CDs gravados, inspirados por Deus, ponto, em todos eles, é exaltado o nome de Jesus Cristo. Por isso o diabo tem tanto ódio, que usa até pessoas do meio evangélico, fariseus de nossa época, para atacarem o grupo, dizendo que nos hinos tem mensagens subliminares. A mensagem do grupo é que Jesus é Deus, o único e verdadeiro Deus que veio na Terra para nos salvar. A Bíblia fala para nós invocarmos o nome de Jesus. Igreja. Ele se apresenta em vários lugares do Brasil. Deus está com o grupo, e a seu tempo, o exaltará ainda mais, pela sinceridade de seu coração. Todos os integrantes da banda são membros da Igreja Voz da Verdade, que existe desde 1953, cujo presidente foi o Praceta Fuê de Moisés. Os seus estatutos foram redigidos em 1978, mesmo ano da gravação do 1 um graus.lp e foram renovados por Alberto Cufone e Sueli Moisés Cufone, quando do início dos shows de lançamento no AMB, SP, e foram assinados pelo presidente PR Fued Moisés e diretoria. Após o seu falecimento em outubro de 2005, assumiu o seu lugar o PR Carlos Alberto Moisés como presidente e o PR José Luiz Moisés como vice-presidente. A banda tornou-se nacionalmente conhecida através de músicas como Quarta Dimensão Lute Som Milagre Pra Que, Projeto no Deserto, além do Rio Azul, e O Escudo, sendo esta última o maior hit do grupo. Sendo também reconhecida por ter uma diversidade de influências e estilos adotada em seus álbuns, tais como Rock Pop, Jazz, Caribenho, Hip Hop, Country, Metal Sinfônico, dentre outros. Foram indicados por vários anos em diversas categorias do Troféu Talento e Troféu Promessas. Cantores como Arautos do Rei, KLB, Marcelo Rossi, Rose Nascimento, Agnaldo Timóteo e Cris Duran já regravaram suas canções. Início: de 1978 a 1981. Tudo teve início em 1973, quando Carlos Moisés e José Luiz tiveram a ideia de formar uma banda tocando em casa e igrejas, e a partir daí começaram a ser chamados para apresentarem-se também em alguns eventos evangelísticos. Foi somente em 1978, com o incentivo de sua avó Concheta, que eles aperfeiçoaram seus talentos e gravaram o primeiro LP da banda, intitulado Quem é o Caminho?, que foi lançado na cidade de Santo André. Nessa época, ainda chamada de A Voz da Verdade, a banda emplacou seu primeiro sucesso, Jesus Vive. No ano seguinte veio o segundo LP Consumado, que foi o primeiro a contar com um show de lançamento, que se tornaria uma marca registrada do conjunto. O lançamento ocorreu num sindicato de Santo André, em duas noites. Em 1981, veio o LP Linda Manhã, contendo sucessos para nunca mais chorar e ele virá. Carlos Moisés se torna o líder do grupo, e seu pai foi Ed Moisés, pastor líder do ministério. Se faz presente ministrando nos shows e apresentações do conjunto a partir do lançamento do terceiro LP, no Teatro Conchita Moraes de Santo André. Consolidação, de 1982 a 1993. A partir do LP Livre, em 1982, novos integrantes vieram e formaram um vocal que seguiria até 1993 com Jurandir, Márcia, Daís e Daisy, Rosa, Rita, além de Elizabeth, Alberto e Liliane, que já estavam no grupo. Deste LP se destacou a música A Luz do Justo. Em 1983, no LP Encontro Eterno, Evaristo Fernandes, então com 12 anos de idade, iniciou suas atividades no grupo, tocando contrabaixo na música Nome Celso. Nas outras músicas era André Paulillo, o contrabaixista da banda, que começou no primeiro LP. Em meados de 1985 e 1986, ele apresentou sintomas de PAF, uma espécie de paramiloidose, vindo a falecer em 1987 e forçando-o a deixar o conjunto pela Doença após a gravação do LP Faixo de Luz, o primeiro a ser lançado no Palácio do Aimbí Park. Ibsen Batista veio a ser o contrabaixista da banda, assumindo o lugar de Paulo Grégio, que por sua vez passou a ser violonista da banda. No ano de 1985, Leonel falece então seu irmão Luciano no mesmo ano substitui na bateria. No ano de 1987, é lançado o disco Sangue Cor Púrpura, responsável pelo sucesso Sangue Cor Púrpura, Deus e Liberdade. No dia de lançamento foi forçado um segundo show, visto que veio o dobro de público esperado no Palácio do Anhembi devido ao sucesso da faixa tema do disco. No ano seguinte, o conjunto emplaca definitivamente no mercado da música sacra no Brasil com o um LP Além do Rio Azul, que foi lançado pela primeira vez no ginásio do Ibirapuera, em 1990. O show de lançamento do LP Um Grito de Liberdade foi o primeiro show de música sacra a ser lançado em VHS para venda comercial no Brasil. O investimento de 35 mil dólares da época na estrutura obrigou o conjunto a cobrar ingresso a partir de então. Auge, de 1994 a 2005. Uma viagem do conjunto a Israel em setembro de 1993 marcou seus integrantes. E nesta viagem veio a inspiração para as músicas do álbum Não é Tarde Demais, que marca uma nova etapa na história do conjunto, com uma linguagem mais jovem e pentecostal. Neste álbum, Samuel Moisés, filho de Carlos Moisés, entra no grupo como backing vocal. 6 a vendagem de seus discos começa a crescer de maneira vertiginosa. Chegando a 1997 com o CD Coração Valente, o primeiro a vender mais de um milhão de cópias. Neste CD Samuel fez sua primeira. Participação como solista cantando a música Porto Desejado e se torna o novo guitarrista da banda. Em 1999, a banda lança o espelho e cresce com a estreia das vocalistas Lilia Moisés cantando Impossível com sua avó Isa e Lida Moisés cantando Esconderijo com seu pai José Luiz. No álbum Quando Deus Se Cala, Lilian e Lida já atuavam na banda apenas como backing vocal. Em 2000 a banda lançou uma coletânea intitulada Melhores Momentos, reunindo alguns dos sucessos da banda até então. Neste mesmo ano foi lançado o álbum Deus Dormiu Lá em Casa, no qual Daniel Moisés fez uma participação como baterista na música Vale de Decisão. Em 2001, o show do lançamento deste álbum foi o primeiro a ser lançado em DVD. No ano seguinte, o baterista Luciano Zanirato, que era irmão do baterista Leonel Zanirato que havia falecido, não pôde continuar a participar do grupo por causa de mudança de cidade. A partir... Do álbum Projeto no Deserto, o baterista do grupo foi Daniel, também filho de Carlos Moisés. A musicalidade do Voz da Verdade passa a sofrer algumas alterações por influência de Samuel Moisés e de seu irmão Daniel Moisés. Em 2002, no álbum Somos Mais Que Vencedores, Sara Moisés, filha de José Luiz e Rita, ingressa na banda como backing vocal e faz a segunda voz na faixa Debaixo das asas, ao lado de seu primo Samuel. O show de lançamento deste álbum foi o primeiro a ser feito na antiga casa de shows via Funchal, depois de quase 15 anos no Ibirapuera. Em 2003, Ano das Bodas de Prata, é lançada a coletânea Os Três Primeiros, onde foram regravadas as faixas dos três primeiros álbuns da banda. Foi lançado também o álbum O Melhor de Deus Está Por Vir, disco mais vendido da história do conjunto, 1,5 milhão de cópias, e que contém o maior sucesso da banda, O Escudo. Em 2004, antes do início das gravações do álbum Sonhos, o percussionista Leandro Zanirato faleceu devido a um infarto fulminante. Isa Moisés, esposa do Praceta Fued Moisés, também não participou do álbum, deixando o grupo para cuidar do marido. No ano seguinte Foed faleceu, e a Igreja Voz da Verdade começa a ser liderada por Carlos Moisés. Em 2005 lançam o álbum Ainda Estou Aqui, o primeiro a ser lançado após a partida do homem que encontrou Jesus no cinema, e encerra a melhor fase do grupo. Mudanças e atualidade 2006, hoje, em 2006, o grupo vence a indicação de banda do ano junto com a oficina G3 no troféu talento. 7 8, no dia 9 de junho do mesmo ano, o grupo recebeu uma premiação, e foram intitulados como a Banda Gospel Top do Século, na Câmara dos Deputados em Brasília, onde foi entregue uma placa de prata para Lília Moisés que estava representando todo o conjunto. A homenagem foi de iniciativa do senador Paulo Otávio e a solenidade foi presidida pelo bispo Robson Rodovalho da rede Gênesis de Televisão da Igreja Sara Nossa Terra. Na Páscoa do mesmo ano, a integrante Lida Moisés sofre um grave acidente de carro. Durante sua internação, Carlos Moisés compôs a canção Teatro da Vida especialmente para ela, que gravou a faixa no álbum Filho de Leão, o último a ser lançado no Via Funchal em 2007. Em 2008, o grupo grava seu CD e DVD comemorativo dos 30 anos de existência, gravado ao vivo na estância Árvore da Vida, em Sumaré, SP. O show contou com regravações de músicas antigas como Imagem de Deus, além do Rio Azul, Coração Valente, O Escudo, entre outras. Teve ainda a participação especial de PG, cantor, na música Vencendo Batalhas e de Marquinhos Gomes tocando sax e cantando a música Debaixo das Asas. Em 2009 é lançado o álbum Chuva de Sangue. Sua versão em DVD foi gravada no ginásio do Ibirapuera após oito anos da última gravação no Recinto Esportivo. Em 4 de agosto de 2010, a vocalista Lília Moisés, filha da tecladista Célia e do falecido contrabaixista André Paulilo, não resistiu a um transplante de fígado realizado no dia 27 de julho no Centro Cirúrgico do Hospital Albert Einstein. A operação foi necessária pois a cantora tinha polineuropatia. Carece de fontes alguns dias após. No dia 29 de agosto, o praceta Nelson Zanirato, apresentador do grupo, também morre. Estes fatos fizeram que a tradição de lançar um trabalho por ano, que começou em 1981, fosse interrompido. No final de 2011, o conjunto lançou o disco Eu Acredito, o 32º álbum da banda, o primeiro após o falecimento de Lilian, e foi o último álbum com o PR. José Luiz e sua esposa e filhas, Rita, Lídia e Sara, respectivamente na composição da banda, devido ao duplo pastoreio da Igreja Voz da Verdade que assumiram em Alphaville e Sorocaba. Em 2012, o DVD Eu Acredito, ao vivo, foi gravado ao vivo no Goiânia Arena, sendo a primeira vez que a banda realiza um lançamento fora de SP. Pela segunda vez, em 2013, a banda Voz da Verdade se reúne na estância Árvore da Vida, em Sumaré, SP, para comemorar e registrar o DVD dos 35 anos de banda. Neste dia o PR, Carlos cantou sua primeira composição, Meu Melhor Amigo e um medley de das primeiras canções gravadas. Ele recebeu das mãos do Praceta Daltro, vice-presidente da CNUB, uma placa de homenagem e reconhecimento a este ministério de louvor e adoração, em 2014, o PR Carlos participa do programa Raul Gil do SBT, recebendo uma homenagem em nome da banda Voz da Verdade pelos 35 anos de história, onde vários cantores como Marquinhos Gomes e PG Cantor fizeram suas homenagens, além do Bispo Samuel Ferreira. 16. No mesmo dia, a banda recebe da MCK uma placa de reconhecimento referente a 5 milhões de cópias vendidas entre LPS, CDs e DVDs. Em 2015, o conjunto lançou o álbum Heróis. Sua versão em DVD foi gravado no ginásio da Ibirapuera, e foi o primeiro show de lançamento em que a banda não cobrou ingresso em 25 anos. Em 2018, a banda lançou seu projeto mais recente, Até Aqui Eu Cheguei. O repertório foi predominantemente inédito e incluiu a regravação em inglês da canção O Escudo do Álbum O Melhor de Deus Está Por Vir, 2003. Na madrugada de 24 de maio de 2019 Isa Moisés, ex-integrante e fundadora do Ministério, juntamente com seu marido Praceta Fuede Moisés, faleceu devido a uma parada cardíaca. Isa já estava internada há algum tempo e faleceu aos 88 anos. No dia 2 de julho de 2019, lançam o 22 Graus álbum de Vídeo intitulado Até Aqui Eu Cheguei. Gravado no dia 3 de novembro na estância Árvore da Vida, em Sumaré, SP em comemoração aos 40 anos de banda, o DVD contou com a participação de Andressa Voz no backing vocal.